Olá, inferências mentais e o uso do experimento mental a fim de estruturar questões hipotéticas com o intuito de definir ou empregar um raciocínio subjetivo, com a inferência, a operação intelectual mediante a qual o ser estabelece verdades e proposições para decorrer ligações e preposições com o intuito de estabelecer um raciocínio consistente, estabelecer premissas reconhecidas como verdadeiras por meio da ciência e da lógica, traz com isso conclusões e derivações teóricas com maior nível de consistência, o maior nível de estrutura e lógica. Com a conclusão de fatores. Com a definição de fatores, com a estruturação de fatores, podemos estabelecer teorias opinativas, definindo uma idiomática com múltiplas observações e Constituindo um processo dedutivo e indutivo, podemos estabelecer um contexto. A contextualidade, sendo correta ou incorreta, é relativa, mas a construção da sintaxe depende de um certo grau de precisão e depende de um mapeamento das inferências para constituir uma interpretação correta ou incorreta do raciocínio que o ser teve, do experimento mental que esse ser discorreu através da sua personalidade. Trazendo com essas conclusões inferidas, a partir de observações múltiplas, podemos testar maneiras e tendências que esse ser estabelece por meio da sua ambientação por meio do teste de comportamento social, por meio de estruturas morais do seu ambiente que esse ser estabelece como certa. Tendo os usos desses experimentos mentais e essas inferências, podemos estabelecer informações a fim de reorganizar os dados empíricos que para esse ser são imutáveis. Dados esses dados como crenças, De discorrendo ou desenhando novas inferências, podemos estabelecer a maneira do diferente do incomum ao comum, que comumente é usado como referência e adaptado as perspectivas únicas, dando a esse ser, por meio da unisciência, uma maneira única de se expressar, favorecendo o um mapeamento consistente para que ideias iniciais sejam quantificadas para interpretar uma temática de ideias resultantes da interação dos planos que consistem e constituem a fisicalidade do psiquismo deste ser. O experimento mental, independente do objetivo pretendido, independente do nível de veracidade ou a maneira com que esse ser se expressa, traz consigo um mapeamento racional e lógico, do próprio ser, traz consigo uma produtividade funcional para a interpretação e conhecimento do ser em si, para a interpretação e conhecimento do que o ser é, do que o ser pensa e do que o ser se expressa. Obrigado.